O que eu indico para você fazer para você otimizar o seu esforço é variar o mínimo possível do seu pace, do seu, da, da sua intensidade, da sua força que você está aplicando. Quanto menos você aplicar força, quanto menos você aplicar força não, quanto menos você variar essa força que você está fazendo, essa intensidade, mais o seu corpo vai estar tá adaptado, ele vai atingir aquele estado state, aquela questão do oxigênio, do alimento, do semi-nutrido, ali, tudo certinho, você está mais estável, é menos energia que o seu corpo vai gastar sendo menos energia que o seu corpo vai gastar para ajustar essa variação, porque ele quer sempre levar para o meio a parada, então justamente você vai conseguir otimizar a força, para você deixar para quebrar tudo lá no final. Quando você sabe que é no finalzinho ali, já posso dar, depois dali eu vou quebrar, depois dali eu tenho que andar, mas isso tudo você já calcula. Evita correr forte demais no começo para o ritmo, que você já sabe que você não vai conseguir manter, Pra depois ir quebrando, quebrando. Isso é coisa de doido. Isso é coisa de quem gosta de sofrer. Sentar a porrada e depois vai quebrando, quebrando. Não, mantenha o ritmo, se conheça, saiba o que você tem que fazer. Você pode colocar como estratégia: pô, vou fazer dois quilômetros mais forte só para sair da galera ali, para depois eu botar meu ritmo tranquilo. E ir nessa beleza.